Viva, viva, viva! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Cyber Professor Carlos Alex. Hoje vou mostrar para vocês um complemento do Google Chrome para fazer a edição de arquivos PDFs. Então vamos lá. Com o Google Chrome aberto, vamos aqui nos três pontinhos, no canto superior direito, ferramentas, extensões. Agora, estando nas extensões, procuramos ali no menu no canto superior esquerdo. Lá no final, na parte de baixo da janela, vamos clicar na opção Loja do Google Chrome. Com a abertura da loja, vamos colocar o nome do complemento que será instalado, Doc Hub. Esse é o complemento que será usado para fazer o preenchimento dos documentos em PDF. Vou clicar agora em adicionar ao Google Chrome, adicionar extensão e essa extensão será então instalada no meu navegador. Vamos aguardar um minutinho. Pronto, a extensão foi instalada com sucesso. Vou fechar essa aba, essa também, e agora aqui no meu e-mail vou pegar esse documento, um arquivo em PDF documento PDF está aqui, só que eu não consigo editar, então agora eu venho aqui na opção abrir com, o DocHub já vai aparecer aqui, clico nele para que ele faça a solicitação das permissões de acesso ao meu Google Drive, ele confirmou, eu, faço, eu vou permitir agora que ele acesse o meu Google Drive, esse é o login que eu estou utilizando. Está fazendo o acesso, bah, tô, tá, confi, confirmo o acesso, dou a permissão, permitir, e agora sim o complemento terá acesso ao documento que está no meu Drive. Embora eu tenha aberto ele pelo, pelo e-mail, ele faz o acesso temporário via Google Drive. Bom, agora nessa ferramenta eu tenho aqui disponível as ferramentas do da doc Hub aqui na lateral esquerda eu tenho as, as lupas para fazer zoom in, zoom out para aumentar a visualização, para diminuir a visualização e aqui finalmente a ferramenta para adicionar texto ao, ao formulário PDF então vou clicar aqui ao clicar nessa ferramenta, ele permite que eu faça a edição a formatação do texto, eu posso mudar o tamanho da letra, o tipo da letra, a cor, o espaçamento entre linhas e o alinhamento, além da formatação em itálico e negrito. Agora observem que o cursor ficou com uma letrinha A e um sinalzinho de mais, ou seja, ao clicar, eu vou utilizar a ferramenta de adição de texto então eu vou escrever um texto aqui e observem que ele está preenchendo o PDF agora eu vou colocar aqui uma outra informação e caso aqui eu vou colocar mais uma pronto e agora se eu precisar fazer a edição desse texto você precisar mover esse texto para algum lugar na janela basta vir aqui nessa opção e mover o texto Mas, caso eu quiser apagar simplesmente vou na lixeira e o texto será excluído vamos voltar aqui digitar novamente se eu quiser formatar posso mudar o tamanho da letra posso escolher outro tipo de fonte e mudar também a cor desse texto, agora vou escrever aqui um texto mais longo, o que aconteceria se eu escrevesse um texto mais longo bom observando aqui eu vou enter ou quantos enter eu achar necessário e escolho essa opção aqui ó essa ferramenta aqui na lateral essa caixinha se eu fizer se eu arrastar ela para a direita ou para a esquerda essa caixa de texto ela vai aumentar ou diminuir e assim eu posso colocar o texto dentro do, da caixinha que eu ah, precisar formatar. Né? Então eu posso escolher aqui o tamanho, fazer os ajustes e depois né, alinhar de acordo com o que for necessário. Tudo bem? Para desligar a ferramenta de edição, basta vir aqui na ferramenta ponteiro, selecionar e automaticamente o meu documento continua formado com os dados preenchidos então, novamente seleciono lá a caixinha escolho uma cor posso escolher negrito ok? pronto agora preciso gravar essas edições no PDF vou gravar as alterações feitas nesse PDF então, venho aqui nessa opção nesse ícone aqui, Download e export, ou export, posso salvar no meu computador, posso exportar para o Google Drive ou Google sala de aula, Dropbox e OneDrive, vamos colocar aqui no Google Drive, que é um serviço já disponível pelo próprio Google, eu vou acessar aqui o export to Drive, ele vai salvar o documento no meu Google Drive e agora eu posso visualizar como ficou o resultado da edição desse documento, né? eu vou clicar aqui, ó, mostrar arquivo no Drive, ele vai abrir o meu PDF com as edições que eu acabei de realizar, então está fazendo o carregamento do documento e voilá! Pronto, aqui está o PDF preenchido, okay? ok? agora é só enviar o documento de volta e a pessoa receberá o PDF que ela me enviou para que eu preenchesse. Tudo certo? É isso aí pessoal, essa foi a dica de hoje, esse complemento bacana que é o DocHub, que é muito útil, ele é específico para fazer a edição de documentos PDFs, sem a necessidade de instalar o software no seu computador ele é um complemento para o Google Chrome, para o navegador Google Chrome e funciona ali integrado com alguns serviços da Nuvem, Google Drive, Dropbox, o OneDrive da Microsoft, muito bacana, beleza? Então galera, se vocês gostaram, deixem um joinha no vídeo, Assinem o canal, liguem o sininho para serem notificados com os novos vídeos. Deixem suas sugestões e comentários. E isso daí. Estamos junto galera. Forte abraço a todos e até a próxima!